Cantar a canção certa Todo dia algo novo te mostrar Pra você poder me escutar Juntando as peças E agora paralisado. Será que você sente Uma dor que por dentro te destrói? Isso é algo que eu já sei Surpreendente O motivo é não poder ser Me fez ferir por seus erros I can't fix you. O motivo é não poder ser me fez ferir, não me acorda. I can fix you. Sinto meu coração quebrar. Eu que comete. Não tenho paciência para fingir. Não é assim que vou deixar tudo. Que acaba. Você tem se lastimado e eu não entendo Como pode um humano se perder? Nada eu estou pra preencher Cansei de explicar O motivo a é não poder ser Me fez ferir por seus erros I can't fixer O motivo a é não poder ser Me fez ferir ao me acordar I can't fixer Isso que acontece quando você deixa alguém resolver. Se você quiser, bem feito, vá você mesmo fazer. Você cercou seu mundo com máquinas e nada mais. Você até pode a todos alegrar, mas morto por dentro está. E agora, paralisado? Será que você sente uma dor que por dentro te destrói? Yeah.